Olá pessoal, tudo bom? Boa noite, aqui é o William Silva. Estou aqui para dizer para vocês que está liberada a nova apostila com cifras, tá? Agora não são mais 100 louvores cifrados, são 125 louvores cifrados, ok? Dei uma atualizada, tá? Então tem aqueles 100 que já tinham, mais 25 que eu coloquei, ok? Então fique sempre ligado aqui, tá? Que eu vou estar sempre buscando de tempo em tempo atualizar essa apostila, Ok? Olha, o link para baixar ela tá aí na descrição do vídeo, tá? Eu não vou deixar quase nada aí na descrição para você poder encontrar facilmente o link, ok? Lembre também, tá? De olhar na pasta de Spans, tá bom? Para ver se recebeu a apostila no seu e-mail, ok? Um abraço, um bom final de semana para vocês, tá? E a gente continua isso falando aqui no canal, tá bom? Um abraço, pessoal! Tchau!